Oi, gente. Hoje, hoje eu tenho uma grande surpresa para vocês. Corram chamar os teus amigos aí, porque o Facebook... E nós vamos entrar daqui a pouquinho. É, você pode se inscrever no YouTube, que nós temos lá uma cinemateca inteirinha à disposição de vocês. Né? Estamos inscritos no Twitter. E você também pode navegar pelas páginas da revista no seu celular né? e também pode receber o nosso boletim tanto por e-mail como pelo zap estamos é, tá, tá em todas as mídias <risos> né? e para continuar fazendo esse jornalismo diferenciado que nós estamos fazendo lembre-se que nós fomos primeiros a denunciar a farsa eleitoral nós fomos os primeiros a contar a verdade sobre o ouro roubado no aeroporto de Cumbica, para continuar fazendo esse jornalismo na opção de vocês. A imprensa alternativa só sobrevive se tiver o apoio de vocês. Clica lá na página onde está escrito apoio, né? e aquilo que couber no seu bolso, você... Faz uma contribuição mensal. Qualquer coisa vai ser vital para a nossa sobrevivência. Bom, voltamos a surpresa que eu anunciei, está aqui, olha. Essa pessoa maravilhosa é a Beatriz Bicho. Beatriz Bício é professora de história na UFRJ, na Universidade Federal do, do Rio de Janeiro, mas mais que tudo isso, Beatriz é a inspiradora dos cadernos do terceiro mundo. E, por ende, Diálogo do Sul é a continuidade dos. Cadernos do Terceiro Mundo, e, então hoje nós temos aqui a Beatriz Mício, fundadora do Diálogo do Sul. Ela só não está conosco todo dia porque a universidade e o mundo exigem muito dela. Sabe por que eu disse assim o mundo? Porque ela acaba de chegar de Paris, onde foi dar conferência, agora vai para onde? Você vai agora? para os Vou para a Rússia. Não, Rússia vai a Índia, para a Rússia, vai para a China. E finalmente em Londres, a segunda parte da pesquisa. Veja. E em, em no... Paris, estive em Belgrado também. Não? Devin... Não Olha, essa, essa mulher é requisitada no mundo inteiro pela sabedoria dela. Obrigada. E nós temos o privilégio de tê-la aqui conosco hoje. E nós vamos conversar um pouquinho, como ela tem estado muito na Europa, convivendo com o meio universitário europeu, né? nós vamos conversar um pouquinho sobre a Europa. A geopolítica atual, no mundo atual, não é sobre Europa propriamente. Né? É que o mundo é outro depois dos anos 80. Não? E outro depois do início do século XXI, teve duas grandes marcas aí. Duas grandes, duas marcas, duas duas grandes, grandes água, marcas, né? né? Uhum. No, nos anos uhum. 80, com a ditadura do capital financeiro, né? <risos> que nós ainda não conseguimos nos livrar. Não, não. Né? E nesse século, com o advento de uma nova direita, que... que e, e, com, Configurada numa internacional fascista, que, que é um movimento, né? hum. e a emergência né, de duas potências, ou melhor dizendo, a, a emergência dos BRIC para romper com a, a unipolaridade do mundo. O mundo caminhava para ter a hegemonia de um único poder. Mas aí apareceu a China e a Rússia, né, que está rompendo com isso e impondo respeito às relações internacionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora tem que sentar na mesa e conversar, não pode chegar lá e querer mandar. Porque tem dois países muito bem organizados que estão transformando o mundo num mundo multipolar, né? porque não é nem mais a bipolaridade que tinha durante a Guerra Fria, né? agora não, agora você tem um mundo multipolar e multi-ideológico também, e que é onde o império vai ter que se conformar. Né? Veja, uma coisa que me surpreende muito, Beatriz, é a Europa, que se dizia a, o berço da cultura ocidental, né? faz 50 anos que terminou a guerra e a Europa não conseguiu se libertar ainda da ocupação militar dos Estados Unidos. O que é que vai parar a Europa com isso? é uma pergunta muito importante, seguramente os europeus, alguns deles que estão pensando no futuro, estão tentando dar uma resposta. E a opção vai se colocar, né? Hoje nós temos, então vamos fazer uma análise da geopolítica, que você mencionou essa nova geopolítica, né? Sim, de fato nós tivemos um primeiro momento com a dissolução da União Soviética de um período que se falou até do fim da história, né? Parecia que aquela supremacia dos Estados Unidos, né, a vitória do capitalismo sobre o socialismo era um definitiva, sendo um cenário que não iria se abalar com nenhuma nova circunstância. E se falou então desse mundo unipolar que finalmente definiria o destino da humanidade, né? Assim, pelo menos foi pensado por alguns intelectuais que escreveram livros sobre isso, etc. A situação então que parecia eterna, né, o final, ponto final do da, do dever, né, da, da humanidade, na verdade começou a mostrar que havia nesse nessa percepção alguns erros de apreciação, de apreciação de sinais que estavam presentes já é diferença ficaram, cultural para começar. É, né? mas que ficaram muito mais nítidos no início do século XXI, por isso esse novo patamar, uhum. né? É, essa nova divisão que se coloca no início do século XXI, com mais nitidez. nenhum processo histórico se dá de um dia para outro, evidentemente que já havia, né? suas bases já estavam lá. É, para que aparecesse no século XXI essa nova situação que já aponta, como você colocou perfeitamente, a uma multipolaridade. E basicamente, eu acho que é questão fundamental que temos que analisar, é que aquela é, Rússia, né, que com o fim da União Soviética passa por um período terrível, é terrível, de, de desintegração social, de caos econômico, de predominância máfias, máfias, tomando conta das empresas. Máfias, enfim. Entra numa fase de reestruturação. E não esqueçamos que a Rússia é um país de uma história rica, milenar. Moscou né? tem mais de dois mil tem anos exatamente. disso. Então, é, quando se pensa num país com essa história, a gente tem que ter um respeito pelo, pela bagagem, né? pelo que tem, a densidade histórica, né? as suas raízes. E esse processo se deu, se deu, é, e ficou mais nítido já a partir de 2005, 2000, e diria, fundamentalmente, depois de, da eleição da primeira eleição do presidente Putin é, à frente né, do, do Estado. Coincidindo com essa reestruturação da Rússia, depois eu posso enfim, dar uma imagem desse processo, é a China. É, a emergência da China claro, como potência. Como potência, né? A China, que já vinha mostrando né, que estava num processo muito interessante de reestruturação com metas nítidas. Né? Eu me lembro que a minha primeira visita à China, Paulo, foi em 1995, ainda pela Cadernos do Terceiro Mundo. Eu cobri a Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher em Beijing. A China já naquele momento já era... Surpreendente. Né? Beijing já era uma cidade de um dinamismo de um, de um, que chegava a, a nos deixar meio atônitos, né? vindo da América Latina, mesmo com nossas grandes metrópoles, mas aquilo era uma questão de respeito de que já era a Beijing naquela época e algumas outras cidades que eu tive a oportunidade de, de, de visitar. E por que, que eu estou lembrando essa primeira visita? Porque uma das, das matérias que eu fiz, uma das entrevistas que eu fiz como jornalista, foi no Ministério do Planejamento. Não era um ministro, era um vice-ministro, enfim, uma pessoa, evidente, com, com toda, toda a, a, a, a cifras e, e o conhecimento do que era a perspectiva com a qual eles estavam trabalhando. E a explicação que eu recebi, está publicada, cadê no Terceiro Mundo, era uma visão de planos quinquenais, que iriam sendo a cada quinquênio avaliados para ver quais foram as metas que alcançadas. efetivamente alcançadas, as que não foram, quais foram os motivos, Porquinha. uma avaliação crítica e essa projeção com metas nítidas por quinquênio ia, segundo já me explicavam em 1995 até 2050. Olha só. Né? Só chinês, a né? Longo prazo. Só chinês. E essa meta, uma das, assim, das questões centrais era a erradicação da pobreza. Com uma explicação que eu achei tão brilhante que nunca me esqueci, que eu acho que é extremamente didática. Eles diziam: para que a China volte a ter um lugar no mundo, nós temos que acabar com a pobreza. Com essa China que nós temos hoje, não, não há como voltar a ser o que a China aspira a ser. Né? Não é não é aquele império do centro nas do meio, né? Do, é do meio, mas é digamos, um país que tenha seu peso no cenário internacional que eles estavam com isso. Essa erradicação da pobreza explicou esse vice-ministro esse quadro né nós não podemos fazer ao mesmo tempo são milhões bilhões né é tudo lá na China, na China é surpreendente então ele disse nós temos que imaginar que nós temos um ônibus e temos aqui um mundo de gente que vai ter que subir nesse ônibus então vamos completar o ônibus e vamos levar da pobreza para uma situação uma classe média baixa, enfim, outra situação mais digna, porque isso implica investimento, porque... saneamento, a construção de, de vivenda, geração de emprego, etc. O ônibus vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Então, ele diz, o ser humano é muito inquieto. Os que chegaram aqui primeiro, isso eles já. vão continuar, eles terão novas condições, eles vão... Ir mais adiante, o que vai significar, então, esse processo? Nós sabemos que vai conduzir a uma situação de uma relativa desigualdade social. Temos que contar com isso. Temos que saber como é que vai... Vamos gerar alguns que... milionários. Ele, Olha, eles estavam com o cenário claríssimo do olha, que, do que, que ia... ia acontecer. E do que ia acontecer realmente. Como, e né? do que aconteceu realmente. E de como eles teriam que lidar para que esse processo de erradicação da pobreza não desvirtuasse o que ainda era e acredito ainda é um valor importante na China que é manter um grau decente de desigualdade, não uma desigualdade que seja, digamos, que contraria todos os princípios da Revolução de 49 que está fazendo 70 anos agora esse ano de 2019 e que continua sendo, é, com tudo que evidentemente houve de mudanças, de, de percepção, etc., uma referência fundamental, sem a qual inclusive essa nova China não existiria. Né? Que estaria ainda submetida, como passou tanto, eu, tanto tempo, ao imperialismo é, inglês. Para vocês assim. terem uma ideia, né? a China tem 1 um bilhão e 100 milhões de habitantes. Né? A, a, a vírgula é quase a população do Brasil. Né? A China agora, que é esse programa de erradicação, eu li outro dia, ele, sobram ainda 23 milhões de pobres que eles precisam resgatar. Escuta uma coisa, o Brasil tem 43 milhões na pobreza. E os Estados Unidos tem metade da população na pobreza. Então, é. Veja eles, o significado disso, o é, que é 23 milhões é. perto dos 43 é. milhões de pobres que existem no Brasil e que não conseguem sair da pobreza porque o Estado não deixa. É. Paula, e a nova meta agora é. para essa erradicação definitiva da pobreza é. é 2023. Esses 23 milhões que ainda restam é. na pobreza, até 2023, segundo a projeção e as metas atuais né, serão erradicadas, sairão da pobreza. Então, essa China agora já tem outra meta, que é a de estar num patamar de inovação tecnológica, como está, e que com muito orgulho estão dizendo, hoje nós estamos equiparados em termos de inovação tecnológica aqueles que eram nossas referências, Estados Unidos e a Alemanha. E, em algum sentido, nós ainda já ultrapassamos, já estamos mais avançados, particularmente em inteligência artificial e, particularmente, sabe em assim, que aspecto da inteligência artificial? Na emulação do pensamento humano. Isso. Então, é a fronteira, assim, da do, do conhecimento científico-tecnológico. Hoje, no, no, na China, se... Assim, é, patenteiam mais produtos em inovação, né? Do que em qualquer outro país, mesmo nos Estados Unidos, é um, o um número maior de patentes anuais, né? E a China está realmente então convertida, transformada numa potência científico-tecnológica. Né, e comercial que e, né. dizia que os automóveis da China eram uh, bagulho, né? Eram ruins, carroças, tal. Então agora, como é que eles fizeram? Qual é o melhor carro mais seguro do mundo? Por lá é a Volvo. O que, que eles fizeram? Compraram a Volvo. Compraram a Volvo com as patentes, com tudo. E hoje eles têm a tecnologia da Volvo, que é a mesma tecnologia da, da uh, MW, lá da, da, da Alemã que o motor turbo inventado pela Volvo hoje está em todos os carros da Alemanha onde também a China, não é dona totalmente, mas é acionista, assim, do, ah, da mais importante, da MW e da Mercedes, é <risos> Tem uma loucura assim. é. E eles, eles compram tudo. E eles estão inv eh, fazendo investimentos muito, muito importantes em eh, Motores elétricos e carros e autobuses, né, metrô, é. etc. Né, Tudo que é elétrico, porque levam muito a sério a questão da contaminação ambiental, da mudança climática. Né, eles, eles são, é, nesse sentido, passaram de uma das dos países do mundo mais poluídos, mais poluídos com rios mais poluídos, com a atmosfera mais poluída, tal, a estar também na fronteira daqueles que estão mais avançados, né? Que também é um aspecto que, que é pouco conhecido, né? E fora de tudo isso, né, bem no, no digamos assim na linha dos grandes pensadores, filósofos chineses, orientais, eles estão levando adiante esse projeto de tem chamado pela mídia nova rota da Seda, Não, que tem a parte marítima, tem a parte terrestre, que eles chamam cinturão e estrada. Né? O projeto que foi acalentado, concebido, levado adiante de, de Xi Jinping, do presidente atual, que tem o seu mandato, né já foi... É, o Partido não, não, Comunista já determinou é, que ele, ele, é, ele é, é o grande líder, o é. grande líder não, não tem mais, não se discute mais, né? <risos> Enfim... É está tá esse... inscrito na história e em vida, né é, tipo, o, o que ele fala a é história já está... É. Já, já está é, é, considerado, assim, num, num patamar de importância na história da China como Mao, Sim. né? como em Xiaoping, dos grandes que formam, formadores né, da, da China contemporânea. E, e, e esse projeto da nova reta, da rota da seda está alicerçado na filosofia de que a prosperidade da China e a estabilidade da China depende da prosperidade e da estabilidade do seu, do, do seu entorno. Então, esse projeto que tem o eixo pensado para a Ásia, para a África e para a Europa, Europa na verdade, não, já está chegando ao mundo não, todo. Não, não, né? não percam a perspectiva é. de que Europa e Ásia são um continente único, é, não, que é Eurásia. Artificial né? a divisão. A, a divisão né? Eles, nesse momento, eu tenho aqui anotado, porque são tantos números né, relativos a esse projeto de Cinturão Estrada, ou Nova Rota da Seda, já tem 131 países, dos quais 19 é da América Latina, fazendo parte de Cinturão Estrada, ou da Nova Rota da Seda, no caso da América Latina, da Rota da Seda Marítima, Marítima. evidentemente, estamos separados, não haveria como fazer parte dos projetos terrestres. Um dos projetos, tem, tem projetos dos mais diversos. Um dos mais interessantes, se formos pensar justamente é, na percepção deles da, da integração da Eurásia, é né? essa linha férrea de alta velocidade. Que já, pra, chega, a ca, Madrid, né? já é, chega a Madrid, né? Já chega a Madrid E a Londres, <risos> e chega, eu tenho aqui anotado, a, a 51 cidades europeias unindo essas 51 cidades europeias com 62 cidades chinesas e atravessando toda a Ásia, portanto conectando também a Europa e, claro, a China com outros dos países da região. Que tem uma parte concebida para transporte de cargas e outra parte concebida para transporte de passageiros. Em alta velocidade. Em alta velocidade. Eles têm aqui no Brasil, né, tem parcerias importantes em andamento, inclusive Velho Monte, né. Venda também de, de autobuses, de, de é, motor elétrico, é, tem é, interesse é, enorme na agricultura. Aí com a CAO eles já estão fazendo um automóvel aqui que equivale a, a é. qualquer automóvel de luxo é. europeu e pela metade é, do preço, é, é, é, é, é. É, Estão em todo o mundo. Eles chegaram à Oceania, chegaram à Austrália, com, evidentemente, as Américas, né? Enfim, então, se pensarmos que temos essa, essa potência que é a China, com esse dinamismo que ela tem, e uma Rússia que está, novamente, é, digamos, com sua, por um lado com sua autoestima, Recuperada. recuperada, que eu acho que esse é um elemento é, e, muito importante. E né? tem uma base é. estrutural para desenvolvimento industrial Fantástico, que, bom, né? não, não, não devemos é. esquecer. que de... é. O único problema que, é, que os russos têm, que eles estão enfim, se debruçando em cima disso, é uma queda na eh, demografia, né? que é a uma consequência das enormes perdas humanas que a Rússia teve no século XX nas guerras mundiais né? 20 na 20 milhões dia, de mortos na, na, segunda na segunda guerra, guerra mesmo com a revolução enfim, então é um país que vem sofrendo severas perdas e esse é um tema com que eles estão atentos mas em outros campos é todo um, um, um renascimento digamos assim, uma reestrutura e, Cultural, né? Cultural é, é, econômico... Isso que é importante, e, e a o valor Rússia... que eles dão à cultura, cultura, né? cultura. Tanto na, na China Tem como na Rússia. Investimento pensado né? em educação e tal. E aí, nesse, voltando um pouco a essa questão dos momentos de transformação internacional, o que, que acontece no começo do século XX? Bom, há historiadores que, que, que, que dizem que o século XX começa no 11 de setembro, né, de 2001, assim, no sentido da grande divisão de águas que isso significou. Eu, eu sou parte dos que teoria da conspiração é, ou não, é, eu acredito que os historiadores do futuro, daqui a uns 50 anos, quando os documentos estejam desclassificados relativos ao 11 de setembro de 2001, teremos uma visão diferente desse evento. Teremos uma visão diferente. E aí eu vou àquela perguntinha simpática de Sherlock Holmes. A quem interessa o crime. A partir de esse evento, Bush Filho deslancha ao cerco toda a guerra ao terror né? não, não. significou um cerco à Rússia. E, e, e o domínio, domínio sobre as rotas sobre do petróleo e, do e os portos do, do Oriente Médio E a destruição, é claro, do Afeganistão, é. do Iraque, né? depois o que vem Líbia, Síria, né? é. enfim. Rússia e China olhando esse cenário. Fruto dessas desastradas intervenções, o jihadismo, né? Que é filho das intervenções é, norte-americanas e da OTAN. Criar, criar, criar, é, são né? mercenários criados, treinados é. e pagos pela CIA e pela e, inteligência o ISIS saudita surge dentro das prisões, né? lá quando uh, o interventor americano no Iraque tem a brilhantíssima ideia de desfazer todo o aparato do Estado iraquiano, né? destrói o aparato do Estado, destrói as forças armadas, desintegra tudo e claro desse caos surge né, o pior que poderia sofrer, surgir inclusive com patrocínio e interesses, enfim, abre-se a caixa de Pandora. Né? Rússia hum. e China têm províncias de maioria muçulmana. E não só por isso, esse é um dos elementos, outro é o descalabro, né a, a, a destruição de tudo que é o direito internacional, de tudo que se constrói depois da segunda guerra, quando você passa por cima do direito internacional, passa por cima de todas o que são regras de convivência e tal, e parte para a lei do mais forte. né Em 2005, um primeiro comunicado conjunto, China-Rússia, que passou muito despercebido, pelo menos eu não me lembro de ter tido aqui na América Latina grande repercussão, onde eles dizem que daí em diante a China e a Rússia tomarão medidas conjuntas de atuação no cenário internacional e particularmente no terreno militar. Primeiro comunicado. E essa é, coincidência, que hoje Xi Jinping e Putin chamam de aliança estratégica, de lá para cá, e particularmente depois de 2013, quando assume Xi Jinping, tem se aprofundado e tem se alastrado a todos os terrenos possíveis. Então hoje a China e a Rússia estão trabalhando, estão olhando para o panorama mundial e estão agindo de comum acordo, com valores diferentes. E eles têm muito claro que vivemos num momento muito perigoso porque a hegemonia dos Estados Unidos está contestada. Eles mantêm a hegemonia militar, mas perdem em outros terrenos. E a emergência da Ásia é um fato. Eles sabem que qualquer hegemon desafiado em seu domínio se torna violento. E nesse cenário, essa aliança estratégica China-Rússia realmente como um elemento chave para compreender a dinâmica mundial. Puxa vida! Enquanto os Estados Unidos impõem a hegemonia com balas e tropas, né? eles vão impondo a hegemonia através de construção de infraestruturas dos países e, militares, e ajuda ao desenvolvimento não utilizando o dólar Ah, você está falando Perdão, eu estava com os Estados Unidos na minha cabeça é, eu falei base militar. A diferença... As bases militares são nos Estados Unidos Os Estados Unidos, né, avança <risos> o, o, o, o, o, a hegemonia manos militares é. Aí a China e a Rússia estão na base, inclusive, de fazer as trocas comerciais nas moedas dos países que integram o grupo e então realmente... E construindo né? infraestrutura né? Que, que transforma a vida da, da, da, dos países Enquanto da população. Enquanto o dólar né? se afunda, eles estão criando uma nova perspectiva para o mundo, que cada país fazia as transações com a sua própria moeda. O Banco dos BRICS financiando é. o desenvolvimento. E o Banco Asiático do de Desenvolvimento, que é chinês. É, né? Né? E o Brasil, né, que estava no, nos BRICS, né, e que estando nos BRICS tinha um grande futuro pela frente, Agora, não está dando bola para isso. Prefere se aliar aos Estados Unidos, que é a potência decadente, sem futuro nenhum, né? nesse confronto com, três, com mais de dois terços da humanidade, que está do outro lado. Mas a conversa está muito boa, mas, ah, infelizmente, e o tempo é, é curto. Espero que vocês tenham ah, apreciado esse bate-papo com essa maravilhosa pessoa, né, com a sua lucidez. Né? Veio trazer um pouco para nós aqui daquilo que ela tem levado para esse mundo afora. Siga-nos né, no Twitter, no Instagram, inscreva-se no YouTube. Né? E não se esqueça de contribuir com a gente pelo Catarse. Olha, qualquer coisa que você puser lá vai nos ajudar e muito. E você fica parceiro nosso, nós precisamos de você como parceiros desse projeto, tá bom? Cada vez esse mundo precisa mais de informação confiável. Isso aí.